Trupin de the day, tem Lua, diga pra mim. Que me trará ela até aqui. Lua, desculpe te incomodar. Mas chega até ela e peça pra ela voltar. Sol veio trazer esse seu brilho, pois você sabe que é nele que eu me inspiro. Seu raio que é a luz do meu mundo, Deus fez para para sempre o tudo. Te quero bem perto, pois eu sei que meu coração é esperto te beijo, pois eu sei que é isso que eu mais quero quero ter você por perto você é mais que um remédio venceu as pro meu deserto menina vem curar esse meu tédio Tio! tua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 Seu raio, que é a luz do meu mundo Deus fez e fará pra sempre o tudo Te quero bem perto, pois eu sei que meu coração é esperto Te abraço, te aperto, te beijo, pois eu sei Que é isso que eu mais quero, eu quero ter você por perto Menina, vem ser meu remédio, vencer o pro meu deserto. Menina, vem curar esse meu tédio. Quero ter você por perto, tudo bem, tudo tudo. Você é mais que um remédio. Seu as pro meu deserto Menina vem curar esse meu tédio